O General Walter invadiu a casa do feiticeiro, junto com Clyde e Zed. Após a batalha, o feiticeiro lançou uma magia, quebrando o sétimo selo que impedia os quatro cavaleiros do apocalipse de invadirem o mundo e destruiu a cidade. Walter ficou inconsciente até ser despertado por Sarah, a maga que explica a situação e agora o General precisa derrotar os cavaleiros e salvar o seu povo. Será ele capaz de conseguir esse efeito? Fique atento e descubra, na emocionante aventura que continua, AGORA! <risos> Saudação internautas, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com o RPG. Os Quatro Cavaleiros Você pode baixá-lo gratuitamente Está disponível em nosso servidor no Discord Link na descrição do vídeo Muito bem, temos aqui um vilarejo Não precisamos dele Ah lá, uma caverna O que? O que é isso? Muito bem. Opa, mais ouro. Walter está envenenado Vamos utilizar aqui a, a, o antídoto Antídoto Pronto Tem Problema resolvido Uma poção, outra poção, isso, foge covarde! de novo, mais uma antiga. e mais ouro. Ih, veja só o que eu encontrei Uma lança Ela vai aumentar o meu ataque Sacrificando a defesa Já que eu vou ter que dispensar o escudo Mas tudo bem Ih, chegamos numa caverna. Opa, mais ouro. E mais ouro, nunca é demais né? E mais uma poção! Outra poção! Opa, mais um baú de ouro Na realidade, a poção nem é tão útil Já que O nosso protagonista Tem o poder da cura Então, seria mais útil a Poção de mana Beleza, estamos quase lá E é isso aí Opa, aqui podemos descansar da viagem. Muito bem, energias recuperadas. Vamos em frente. Muito bem, chegamos. Eu não me lembro dessa torre aqui antes Walter, deve ser um dos lares dos quatro guerreiros do apocalipse Certo, vamos entrar Sai, insetos miseráveis Tome isso! Fogo neles! Queimem! Queimem! Vi, Envenenado de novo! E agora, vamos para o chefe! Parece que esse é um dos cavaleiros! Ah, oh, mortal, como ouso invadir o meu santuário? Por tal sacrilégio, ambos irão morrer! Sintam a peste! Vamos lá, Sara. Pra cima dele! Eu comigo! <risos> E é isso aí! Ah, moleque! Se deu mal, otário! Não pode ser! Fui derrotado! Parece que a torre vai cair! Vamos dar o fora daqui! Então é isso! Muito obrigado por ter acompanhado até aqui! Se gostou, compartilhe esse vídeo! Pra que eu traga mais conteúdo como esse! Conto com sua presença no próximo vídeo! E até a próxima!